Bom, então vamos lá né, a pedida aí de uma galerinha aí do, do Instagram lá no Direct, WhatsApp e no YouTube aí, vou falar um pouquinho do que que eu uso geralmente para gravar, tá? tanto a gravação que eu faço para o YouTube, quanto a gravação dos cursos e quando eu toco na igreja, ok? Então basicamente aqui é o que eu utilizo né, lembrando a única diferença aí entre toco, quando eu gravo é, para o YouTube e quando eu toco na igreja é um amplificador, aqui eu não uso um amplificador, Certo? Eu ligo geralmente na minha placa de som, que é uma Beringer UMC202HD. que okay? É uma placa de, placa de som muito boa. Gosto bastante. Tá? A guitarra que eu uso aqui, que eu tenho utilizado mais né, nos vídeos, é uma Fender. Tá? Fender de lax. Eu gosto bastante dela. Fiz algumas alterações, né? Troquei aqui o nut. Coloquei um nut de Platão. De ok? Fiz a blindagem nela e etc. Alguns cuidados básicos aí, né? Pra... pra não ter tanto ruído então guitarra tá? a paleta que eu utilizo geralmente é essa aqui tá assinatura de um petrucci acho que eu já falei em outros vídeos aí gosto bastante dela também cabo eu uso geralmente cabo Fender quem okay? não tem nada de especial cabo normal entro ali na no Joel vintage overdrive deixa eu afastar a guitarra aqui senão você não enxerga tá entra aqui o sinal primeiro pedal aqui okay? gosto de utilizar ele antes do do drive mais pesado porque eu dou um ganho, somente de, aliás, dou, dou um boost né? de, de ganho, tá? passo para cá, quando eu preciso, quando eu não preciso também, esse pedal aqui já supri bem. Entrando aqui, eu tenho um drivezinho, daqui a pouco eu vou tocar cada um dos pedais aqui apresentando para você ver como é que é, e eu tenho aqui esse drive, que é um pouco mais pesado, eu gosto bastante dele também, então, depois eu venho aqui para um Chorus, ou, o Chorus CA5, também é da Boss, esses dois são da Boss e esse da Joy. Tá, depois na, na G5N, inclusive essa eu optei por utilizar pedais, tá porque uma coisa que o pessoal esconde bastante, pelo menos eu não vi muito quando eu fui procurar reviews dessa, dessa pedaleira, é que ela dá excesso de processamento. tá Então os melhores efeitos que você coloca aqui, você não consegue colocar muitos, você não consegue encher a cadeia toda. Então o que eu fiz foi selecionei os melhores e coloquei aqui para complementar os efeitos que faltavam lá em pedais. Ok? Peguei aqui, na sequência, simulação de amplificador, na aqui na G5N, depois, lembrando, tá eu não tô falando mal do, da G5N, não. é uma pedaleira muito boa, gosto bastante, já tem um tempo que eu estou utilizando, foi uma indicação inclusive de um amigo, ok mas tem limitações, assim como qualquer outro equipamento vai ter. Depois aqui do, do meu amplificador, eu venho para um pedal de volume, tá? eu gosto de utilizar o pedal de volume aqui antes da ambiência, porque aí na hora que eu silenciar a guitarra, a ambiência permanece, eu não mato o som completo. Depois vem a simulação de caixa, tá? isso aqui é na Zoom a gente tem disposto assim, né? na g 50 separado, eu quero colocar só o, o amplificador e uma outra caixa diferente, posso colocar. Okay? Depois vem aqui a minha ambiência, né? a ambiência eu estou utilizando aqui um reverb, e por último, aliás, depois eu tenho aqui o um boost, né? o boost, por que, que eu coloco ele ali no final? Né? Eu dou geralmente o um boost de volume somente, tá? eu não gosto da boost de ganho, Boost de ganho eu utilizo aqui o pedal da, da Joyo. Depois eu tenho dois delays, tá? Coloco dois delays aqui, delayzinho simples. Tá tudo que tá configurado no tapo-tempo. Perdão a voz aí, mas eu tô um pouco gripado ainda. Tá a voz um pouco esquisita. Tá tudo configurado no tapo-tempo. Então, inclusive o pedalboard que eu tô montando, logo, logo, acho que eu compartilho com vocês aí. Tô fazendo eu mesmo, né? O, o pedal eu vou possibilitar que eu tenha acesso a todos esses botões aqui. Eu vou explicar depois no vídeo. Ah, então aqui está tudo tap tempo. Mudou o andamento da música, basta eu pisar ali, o meu, todos os meus delays aqui vão ser configurados com o tap tempo. Ok? Agora eu vou tocar um pouquinho aqui, uh, coisa simples, só para vocês terem uma ideia do, do som né, que dá para fazer com, com a maneira que eu fiz. Lembrando, uh, nessa sequência que eu coloquei, ela tá indigo que seja feito assim, uh, uma sugestão, né? Eu coloquei aqui o, o meu reverb, ele ocupa duas, duas posições na pedaleira, então, como ele ocupa duas posições, eu deixei essa aqui desabilitada. Assim que eu desabilito essa, ela não, não trabalha. Tá? Só com esse aqui ele não vai fazer nada. Então, eu coloquei a minha configuração basicamente no segundo. Por quê? Na hora que eu quiser aqui, eu tenho tudo que eu precisar acionar, consigo trabalhar em modo manual. Eu tenho meu drive mais leve, meu drive mais pesado, o chorus. Eu tenho aqui a seleção do, do reverb e depois os delays, e se eu quiser dar boost de volume, é só pisar aqui, tá tudo fácil, ok? Então, vou tocar aqui agora um pouquinho, uh, só alguns acordes, que é pra você ter uma, uma ideia do som, tá? O som limpo, ele fica assim, sem nada, né? Só um amplificador. Aqui tá desabilitado, todos os drives. Opa, tá habilitado o acorde, Tá? tá limpo não costumo deixar muito drive aqui no joy agora eu vou apertar o joy aqui tá, o volume tá um pouco menos né da, da metade o tom está no meio então Ele tá bem bem sutil né tá com pouco drive fica até legal utilizar aqui em conjunto com as ambiências tá que aí eu venho aqui num, numa levada mais um chip né ok, okay aqui tá configurado então, quando eu quiser uma saturaçãozinha de leve, vai no, no overdrive. Agora eu desabilito aqui a minha ambiência. Vou deixar aqui somente uh, o drive, tá? Só o drive mesmo. Tá, observação aqui, tá, eu até indico bastante esses captadores é, noiseless, tá, pelo seguinte, aí eles reduzem bastante o ruído, né, e esse pedal aqui que eu tenho, ele não, não me dá ruído também, se você ouvir, eu tô sem aqueles NR na pedaleira, tá, que é o que tira o ruído, então o meu som tá assim, ó, tá, silencioso, ó, sem NR e o ganho que tá no máximo, tá, do, do pedal de drive. Então se eu habilitar aqui o outro, já vai chiar um pouquinho, né, bem pouco, Oh, dá um left Ok? Então aqui eu consigo um ganhozinho um pouco mais elevado, certo? Então aqui tá o meu drive, né? Posso habilitar ele aqui junto com o delay. Feito isso, tenho aqui já o, o meu drive testado, ok depois vem o chorus, esse chorus é que eu gosto bastante, eu utilizo ele geralmente mais com ambiência, não, eu não costumo colocar o reverb, porque o reverb ele tem um pouquinho de modulação, fica modulação demais. <música> Vou colocar aqui agora o reverb, como é que fica? Não quer dizer que fique feio, mas também não costumo utilizar muito isso aqui junto, ok? Aqui agora, o que eu tenho de recurso a mais, né, fora o que eu já falei, é somente o boost, né? O boost ele tá fácil ali pra mim também, então eu não costumo também jogar muito exagerado, né? é assim que eu gosto de utilizar aqui o equipamento que eu tenho, tá? geralmente eu faço a ligação no, na placa de som e lá eu consigo resolver tudo, beleza? Depois eu vou fazer um vídeo aí falando um pouquinho sobre a, a Jackson também, tá? eu vou comparar aí também, que eu, gosto, eu sei que o pessoal gosta bastante comparativo aí Strato versus Super extrato, né? ou Les etc. Tá? Então eu vou fazer um vídeo com a Jackson aí também e falo um pouquinho por que eu tenho ela, por que eu gosto de utilizar, beleza? Então é isso, basicamente, é o que eu uso. Aconselho que você utilize esse equipamento, é um equipamento bom. A Zoom também é boa, tá fora o limite de processamento, vai tudo bem, beleza? Então é isso e um grande abraço, até o próximo vídeo aí.